Olá pessoal, então hoje vamos novamente resolver, tentar resolver algum exercício do Advent of Code. Deixa eu mudar aqui para uma nova cena. Agora vocês estão vendo a tela aqui do Advent of Code 2022. Eu vou fazer um dia que eu acho que eu nunca fiz, que é o dia 25. Ou eu vou tentar entender como se faz para chegar no dia 25. Eu andei dando uma olhada nesse exemplo aqui, nesse exercício aqui, e não é trivial. Então vamos lá, vamos começar a leitura. Nas, à medida que a expedição finalmente chega ao, ao ponto de extração, vários balões de ar quente derivam para te encontrar. É, as tripulações rapidamente começam a descarregar o equipamento que os balões trouxeram. Muitos, balões, muitos kits de balão de ar quente, alguns tanques de combustível e uma máquina de aquecimento de combustível. A máquina de aquecimento de combustível é uma nova adição ao processo. Quando essa montanha era um vulcão, a temperatura ambiente era mais razoável. Agora é tão frio que o combustível não vai funcionar de forma alguma sem ser aquecido primeiro. Os elfos, aparentemente numa tentativa de fazer a nova máquina se sentir bem-vinda, começaram a ligar um par de googly eyes, isso aqui, Já, já colocaram um par de olhos e começaram a chamar a máquina de Bob. Para aquecer o combustível, Bob precisa saber a quantidade total de combustível que será processada antes do tempo, de forma que ela possa corretamente calibrar a saída de calor e a taxa de fluxo. Esta quantidade é simplesmente a soma de todos os requisitos de combustível, de todos os balões de ar quente, e esses e aqueles requisitos de combustível estão eles mesmos listados claramente no lado de cada queimador de balão de ar. Você supõe que os elfos. Não terão problema em adicionar alguns números e está pronto para voltar a. voltar aqui. voltar a descobrir que balão é o seu quando você recebe um tapinha no ombro. Aparentemente, os requisitos de combustível usam números escritos num formato que os elfos não reconhecem. Previsivelmente, eles gostariam da sua ajuda em decifrá-los. Você faz uma lista de todos os requisitos de combustível, a sua entrada do quebra-cabeças, mas você não reconhece o formato do número. O formato dos números. Por exemplo, 1 igual a menos zero menos 2. 1, 2, 1, 1, 1. 2 igual a 0 igual 21. 2 um, igual a 01. 1, 1. Blá, Tudo isso aqui. Felizmente, Bob está rotulado com um número de telefone de suporte. Para não ser parado, você. Para não ficar parado, você liga e pede ajuda. É isso? Apenas forneça a quantidade de combustível para o, ou para mais do que um queimador, sem problema, você só precisa adicionar nossos, nossas unidades de combustível numerais analógicas especiais. A patente está saindo. Elas são muito melhores que os números normais para você menciona que está bastante gelado aqui e pergunta se eles podem pular adiante. Ok, nossas unidades de combustível análogo ou especial, SNAFU, resumindo, são como se fossem números normais. Você sabe como começar à direita, você, você, you know how starting on the right. Então, você sobe como números normais, né? Eles começam na direita. Eles têm um lugar para os uns, um lugar para os dez, um lugar para as centenas e assim por diante. Onde o dígito em cada lugar lhe diz quantos daquele valor você tem. Snafo trabalha da mesma forma, exceto que usa potências de 5 em vez de potências de 10. Começando da direita você tem um, um lugar para o 1, um lugar para o 5, um lugar para 25, um lugar para 125 e assim por diante. É fácil. Você pergunta por que alguns dígitos parecem com, com menos ou igual em vez de serem dígitos. Você sabe, eu nunca perguntei aos engenheiros por que eles fizeram isso. Em vez de usar dígitos de 4 a 0, os dígitos são 2, 1, 0, menos, que se escreve assim, e menos dobrado, que se escreve assim. O menos vale menos 1, e o duplo menos vale menos 2. Ué, não tem 3. Então, porque 10 em números normais é 2, 5 e nenhum 1, um, em SNAFO ele é escrito 20, que é 2, aqui seria o 1, um, e aqui o 5, 2 vezes 5, 10, ok. Uma vez que 8 em números normais, é 25 menos 2, ele é escrito 2 igual. Então, 2 vezes 5, 10, menos 8 vezes 1, um, 1. Um. Você pode fazer isso na outra direção também. Digamos que você tenha o um número snafo, 2 igual a menos 0, 1. Um. Então, isso aqui é 1, 5, 25. 125, 625. Então 2 vezes 625, menos 2 vezes 125, menos 1 vezes 25, mais 1. Então é 1250, menos 2 vezes 125 vai... fica 1000 menos o 25 fica menos 25 fica 1225 mais um não ah não 1000 menos 25 775 mais um não não 775 975 mais um 976 eu vejo que você está conectado através do nosso link premium de serviço premium então eu vou transmitir nossa brochura snafu para você agora se eu preciso mais de alguma coisa. Você pergunta se o combustível vai funcionar nessas temperaturas. Bem, quão frio é? Não há nenhuma forma de o combustível, ou qualquer combustível, trabalhar nessas condições. Há apenas uns poucos lugares no... Onde você disse mesmo? Aí, justo agora você nota que um dos elfos colocou umas gotas de um container em forma de floco de neve em um dos tanques de combustível, você agradece o, o representante do suporte por seu tempo e desconecta a chamada. Hmm. Work in the symbols. A brochura do Snaffle contém uns poucos mais exemplos de números decimais normais e seus, seus exemplos correspondentes. Baseado neste processo, os números Snafu no exemplo acima podem ser convertidos para números decimais como se segue. Ok. Em decimal, a soma desses números é 4890. Ah, tem que somar tudo aqui. À medida, que você vai... à medida que você vai colocar esse número no console do Bob, você descobre que alguns dos botões que você esperava estão faltando. Em vez disso, você tem botões rotulados igual, menos, zero, um, dois. Bob precisa saber a entrada expressa como um número Snafu, não como número decimal. Ai ai, revertendo o processo, você pode determinar para o número decimal 4890, que o número snafu que você precisa fornecer para o console do Bob é 2 igual menos 1 igual a zero. E isso aqui talvez precise de programação dinâmica. Por causa do menos. Os elfos estão começando a ficar com frio. Que número snafu? Você, você vai fornecer para o console do Bob. Certo, então eu não acho que eu vou conseguir resolver isso aqui hoje. Mas o que eu posso fazer é. Tem uma pasta LX? Não, eu vou criar uma pasta. Eu vou criar lá em documents. Mix New, ao C, ao C vinte e cinco dois mil vinte e dois. Então é só. Eu faço um mix test. Ok. Ah, eu já abri o code aqui. É, eu acho que o, o básico do básico aqui é ir lá nos testes, eu posso pagar tudo isso aqui, eu posso apagar esse doc test. Essa parte me parece a mais difícil. Decimal to Snuff. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu rodo o mix test só para ver o teste falhar. Vi def decimal to Snuff de 10 é 2,0 Então, isso é uma coisa que eu preciso fazer. Outra coisa que eu preciso fazer é... E esse aqui parece ser mais simples. Que são as... snafu foto décimo E aí você recebe um 2,0 e ele retorna dez 10. Vamos rodar o teste lá. Falhou, né? Falhou porque a função não foi nem definida. E aí... snafu to decimal de 2,0 é 10. O deus teste está passando. Vamos achar que o... Aqui. 10 oh, decimal é 20 snuff, certo? Um... Um teste ruim, porque não, não usa tudo que a gente pode usar. Mas a questão agora é... Test Input. Deixa eu ver o que está que acontecendo aqui. Ah, nada de importante. Ok, eu tenho que silenciar aqui. Ok, então, input from. Eu sempre gosto de. Então, eu pego a entrada da descrição, que é essa aqui. Coloco numa string longa. Digo que ele é o input. Estou com problemas aqui, mas eu acho que agora vai. Coloco input. Deixa eu pedir para formatar. Ah, cadê? Format document. E eu coloco assim, assert. E eu see. É, o que eu preciso inicialmente é um snuff to decimal, né? Ah, não. É... Vou chamar de parte 1, de input. E isso aqui tem que ser igual... Cadê? Hum, detesto fundo preto. O snuff.décimal? Ah, não. É diferente do que eu tava pensando. Então, a parte um vai ser quatro mil oitocentos e Eu preciso colocar assim. É não, eu acho o seguinte, eu vou colocar a cimento aqui a parte um e isso tem que ser igual a isso, def parte um de 4890. noventa, é isso aqui. def partinho de input. Hum, eu tenho que fazer, eu tenho que pegar a entrada, é, mas eu não estou fazendo ddd corretamente aqui, né? tá dizendo que o partiu não existe. Ah, sim, que eu preciso colocar de colocar aqui. Certo, tá rodando. Agora É, o que eu tenho que fazer aqui, é eu tenho que pegar o input, aí eu faço um string.trim, e eu faço um string.split, barra n, deixa eu fazer um dbg para ver o que, é que ele me mostra. Isso aqui, tá certo, tudo que tem em cada linha. Então aí, o resultado é essa lista aqui. E essa lista aqui é que eu aplico em um map. Para cada um desses aqui, eu aplico a função snuffle to decimal barra 1. Um. É que eu teria o dbg, certo? Ele tá transformando tudo lá em barra n, ah, porque ele tá retornando o número 10. Tudo bem, 10, 10, 10, 10, 10. 10. Ah, vamos deixar assim mesmo. A questão agora é que eu preciso fazer snafo to decimal. Para fazer snafu to decimal, eu tenho que ter um, um map que faz o seguinte. Como é que eu crio um map do nada? Assim, então dois é dois, um é um, zero é zero, menos é menos um. e igual é menos dois. Posso chamar isso aqui de snafu. Ok, eu não estou usando esse snafu map para nada, porque o que eu tenho é um string. Eu nunca lembro se um string eu posso fazer isso aqui: abcd e num ponto mape aí o ponto que eu tenho. Um string não é um enumerável. Funções... Como é que eu transformo um string num enumerável? Points, isso. Ok, então eu venho aqui. Hum... Então eu vou pegar Snaf string, ações um snap string e eu converto em code points e eu chamo um map de Nossa, uma função, recebe x e retorna map de x, é isso, Vou chamar um dbg aqui, 1, 2, 2, 1, 2, 2, certo? 1 um igual, 1 um menos 2, 1, 2, 1, 2. 1 menos 1, 1, 2. 1 igual, é, tá certo. É, vejam, agora o que eu tenho que fazer é pegar isso aqui, então esse primeiro vai multiplicar por 0, esse segundo vai multiplicar por 1, um. eu acho que um reduce while vai dar certo aqui. Hum... O reduce while ele tem que começar com valor. Ah, mas eu acho que primeiro ele tem que fazer um e num reverse eu começo do primeiro caractere mais à direita. Reduce while, enumerável, acumulador função. Então, enumerável, o acumulador inicialmente é zero. Ah, não, o acumulador não pode ser zero, não. O acumulador tem que ser 0 e 1. Um. É... Inicialmente, a soma é 0. Mas o dígito que ele tá olhando é o 1. E o que é que a função faz? A função vai receber... Eu sempre esqueço o que é que a função pega primeiro. Se ele pega... Mas aí eu tenho que ver lá em n. Ela pega o valor e o acumulador. Vamos lá aqui. O valor que ela vai receber vai ser 0, 1, 2, então é um value. E o acumulador vai ser São s e o, o, o valor do dígito d. Opa, faltou aqui, isso aqui é um fn que vai receber isso aqui. E o que é que ele vai retornar? Ele vai retornar. A soma vai ser o que quer que eu já tenha somado e o velho multiplicado pelo D, e o dígito vai ser o que é que eu que quiser que eu tinha multiplicado por 5. Faz sentido. Dois pedi um DBG, né? Lumerable list reduce então, eu passei isso aqui. Ah, aqui não tem o while, não. Isso é um reduce mesmo, né? Tem esse. De, uh, while. Por que, que eu coloquei um. while. Isso. E aqui. 2, então, 0 vai dar 10. 1, 2, 2 vai dar 37. Porque é 2 vezes 1, um, 2. Mais 2 vezes 5, 10. 12. Então, peraí. 10. Mais dois, doze. Mais vinte e cinco, trinta e sete. Então faz sentido. E agora... O que eu preciso aqui... É, como o retorno é um... Existe função para keyword list. Deixa eu ver então aqui, vamos ver se eu coloco aqui, keyword.get, o que eu preciso é somente de sum. e 37, vamos tirar o dbg agora. Tá rodando, deixa eu dar um Mix Format. E aqui, pronto, agora aqui é que eu quero um DBG. Somente para ver se eu consigo terminar esse vídeo. Porque ele pegou todos esses números aqui. Qual é o valor que tem que ser a soma de tudo isso aqui? 4.890. Então, a princípio está certo. Agora, a dificuldade é como é que eu converto 4.890 em um número SNAF. Isso vai ter que ficar para outro vídeo, porque eu já fui aqui. Quanto tempo? Já foi? 35 minutos somente com esta parte. Então é isso, pessoal. É fazer Advent of Code, fazer exercícios de Advent of Code é assim mesmo. Você tem que processar muita coisa, tem coisas que são muito óbvias e tem outras coisas que eu, nesse caso aqui, eu não tenho tanta certeza que vão ser tão óbvias então vamos esperar vou tentar fazer isso aqui no próximo vídeo quando vai sair não sei mas assim que eu tiver tempo eu conseguir encaixar no meu horário eu faço essa é nem a segunda parte é a segunda parte da primeira parte é o, é o... Eu completo vou tentar completar a parte 1. é isso aí pessoal escutem o LX em foco fronteiras de engenharia de software e gostarem, deem um like aqui neste vídeo. Um grande abraço a todos e a todas.